Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um vídeo explicando e mostrando como a gente pode usar outras marcas de flash como Nikon ou Canon ou Fuji ou qualquer outra marca em, com relação em conjunto com a sua marca Godox e o seu sistema de flash Godox. Economizando assim uma grana gigantesca porque quando você precisar mudar de uma marca para outra você vai poder continuar utilizando sua marca antiga em conjunto com a sua marca nova sistema Godox por exemplo e isso funciona para qualquer tipo de câmera serve para sony para todas as câmeras que tem o sistema Godox como Sony Fuji Canon Nikon e essas marcas principais todas elas têm a compatibilidade com Godox e sendo assim você consegue usar Godox mais flashes de marcas antigas. Dica de economia e prática na fotografia. Fica ligado! Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem. Então nesse vídeo galera é tipo um tutorial explicando e demonstrando como usar seus flashes antigos e outras marcas com relação à sua nova marca. No meu caso, eu saí da marca Nikon, usava câmeras Nikon e flashes Nikon para fotografar eventos, ensaios, casamentos e tudo mais. Então, quando eu mudei da Nikon para a Sony, eu pensei que eu teria que vender todos os equipamentos da Nikon. E conforme eu fui testando e procurando informação, pesquisando e testando na prática, eu descobri algumas coisas que seria bom para quem estiver na mesma situação poder já saber disso antes para não ter que gastar no futuro e sim economizar no presente para você continuar com a mesma marca antiga tipo Nikon ou Canon e continuar utilizando com Godox. Então as coisas que as coisas que eu reparei de quebra de primeira é o seguinte Com a minha nova câmera, no caso que eu mudei para a Sony A7III Já faz alguns, uns dois anos por aí a mais Então tava nessa, meu, não vou poder usar mais os flashes Nikon Que tinha todo um sistema Nikon, mas e usava vários flashes juntos em uma só foto ou retrato eu pensei que teria que vender todos, né? mas pelo contrário galera não venda ainda porque você pode usar e fazer bom uso deles então o que eu testei foi primeiramente encaixar o flash Nikon na câmera Sony porque eu vi dizer que funcionava e funciona só que uh, para funcionar você vai ter que usar ele em modo manual total e ele só vai até 250 né se você subir de 250 de velocidade, ele não vai rolar a foto direita, ou vai aparecer as barras, ou vai, não vai funcionar por completo, tá ligado? E às vezes, dependendo como o mount aqui é diferente do mount aqui do bracket do flash na Sony, pode ser às vezes que tenha mau contato, então você tem que tipo meio que ajustar e deixar nessa posição. Então é tipo como se fosse um quebra-galho, que não, eu não aconselho porque o malte é diferente e os das outras marcas normalmente é de ferro é mais forte e os da sony são tudo mais frágeis os componentes então uma hora ou outra você pode acabar quebrando e assim eu não aconselho e aí as... a próxima tentativa que eu tentei foi usar o flash na câmera e usar ele para disparar por fotocélula o outro flash nikon ou canon ou fuji outra marca de flash em outro lugar e funciona também nesses parâmetros de tipo até 250 de velocidade manual total e então também não faz high speed sync tá ligado é o, o Nikon no caso né então eles disparam isso aqui por fotocélula nesse aqui e já era essa é uma forma sem precisar comprar nada já a próxima forma que eu tentei foi comprar o rádio flash né que é o transmissor da Godox o x1t mas hoje em dia já tem outras versões acima e por aí vai e usar ele né acoplado na câmera e dele aqui eu disparo o dele então na câmera eu disparo esse flash Godox né por via rádio e aí Desse Godot, ele dispara a luz que por fotocélula alimenta o flash Nikon e aí ele também dispara, mas também nessas mesmas configurações de total no manual. Não vai pegar o TTL aqui. E vai até 250 de velocidade Você não consegue subir mais que isso Por isso não consegue também o High Speed Sync E aí a última tentativa que eu tentei buscar E ver se conseguia ter um controle melhor Sobre o outro flash Sobre o flash da outra marca antiga Seja Nikon ou Canon Então o que eu fiz foi Eu comprei um desse receptor da Godox Que é o x 1 e aí você vai ter a letra aqui, se for para Sony, ou Nikon, ou Canon, ou seja lá qual for sua marca. E esse receptor eu comprei pensando, porque eu trabalho também com as tochas, aqueles strobes em estúdios, e neles eu também conseguia fazer a foto célula para disparar outros flashes, outras tochas, só que eu não conseguia ter o controle exato de, ah, não, eu quero diminuir ou aumentar pelo rádio flash, tá ligado? Então pensando nisso eu comprei esse daqui usei nas tochas usei com aquele cabinho de, sin de sincronização que sai aqui do lado e põe no strobe ou no flash e não consegui ter um controle sobre os strobes mas eu tentei com o Godox e aí no caso encaixei ele aqui em cima né que ele é um receptor da... de flashes Godox e funcionam perfeitamente é, basta apenas, né, eu fui funcionando nas funções e vi que ele funciona no modo manual e aí você consegue controlar a potência aqui no manual e descobri também um pouco mais a fundo que se eu deixar esse rádio flash esse receptor de rádio flash no modo TTL e o flash em TTL também eu consigo controlar com rádio flash com o transmissor na minha câmera a potência dele por aqui tá ligado deixa aqui em manual aqui em TTL e aí eu controlo por aqui a força dele e era isso que eu tava buscando conseguir controlar a força e ter um, uma melhor dinâmica para poder fotografar acima de 250 de velocidade por aí vai e funciona tá ligado essa combinação então você pode pensar que não só no flash Nikon, mas você pode usar um flash Canon ou outra marca antiga. E aí você põe um receptor, então de Godox, né, do rádio flash. E esse receptor vai comunicar com o seu transmissor que é feito para sua câmera, seja ela Fuji, Canon. Então a conclusão que eu cheguei é e posso não estar totalmente correto. Depois vocês comentam aí nos comentários para ver seus experimentos, se deu certo ou se não deu, mas comigo deu certo é usar ele como transmissor, receptor em TTL e, e a potência que quiser aqui no seu flash controlando por aqui. Então eu não tenho certeza total se funciona com todas as marcas, eu digo, eu digo do tipo assim, se a gente usar esse receptor que é Godox Sony e aí a gente tem algum outro só lembrando então que o receptor aqui é X1S, R de receptor e S de Sony, então ele recebe teoricamente de flashes de, de transmissor né para Godox Sony e recebe transmite pelo por aqui para o flash que você quiser eu não tenho certeza, mas eu acredito, se você tiver receptores de outras marcas, tipo esse daqui é para Sony, mas se você tiver um Nikon, um Canon ou um Fuji, você consegue comunicar entre eles de boa, tá ligado? Eu acredito que sim. Então, o que é importante é que o encaixe daqui de cima, ele seja compatível com o seu flash, tá ligado? No caso aqui, eu tô usando o receptor de Sony com o flash é, Nikon. Mas eu acredito que é possível também encaixar um flash, seja em ONG, da Vida ou Canon ou qualquer outra marca. E se não for possível, você pode comprar o receptor da própria marca. Então, flash Nikon com receptor Nikon com o rádio flash da marca da sua câmera atual, seja, Sony, Canon, Nikon. Então assim a gente consegue comunicar entre eles e não ter assim que comprar ter que vender, na verdade, seu flash antigo pela metade do preço, sendo que ele ainda vai estar funcionando super bem, e então você economiza em comprar um flash novo, em perder em vender o flash antigo e você consegue utilizar no seu ensaio de boa, então agora vamos testar, vamos pôr na prática para ver. Então galera, o que eu consegui confirmar com certeza né é o seguinte, quando você consegue pôr lá o seu transmissor na sua câmera, seja ela qual for, compatível transmissor rádio flash com sua câmera, então, transmissor Godox Sony para câmera Sony. Se a sua câmera for outra, você usa outro transmissor compatível, né, a outra marca. E aí, eu já tentei várias formas, já tentei usar até mesmo o cabozinho que você usa de sincronização aqui do lado, e o máximo que eu consegui fazer é fazer ele se comunicar com ele aqui, mas sem ter alguma ele tem a mesma segurança do rádio flash normal só que ele não tem o controle total de por exemplo você conseguir controlar a potência dele aqui então eu ponho aqui você pode pôr qual qualquer que seja a configuração né no seu grupo tá onde está o grupo do seu receptor e aí você pode usar em TTL em manual aqui e aqui você não tem como escolher, né? se, se é TTL ou manual, você tem como escolher no seu flash então no seu flash, aqui no caso da, de flashes Nikon, eu consegui usar ele no modo, tem três modos né? no flash Nikon, tem modo on, modo remote e o modo master, consegui usar ele no modo on e no modo master, e, e tem, em diferentes modos, né? você tem modo manual que aí você tem que controlar a potência dele aqui, pôr ele aqui para você fotografar você não consegue mudar a potência dele direto daqui tanto no master como no on ele funciona manual dessa forma você tem que pôr a potência aqui e aí ele vai receber o sinal e vai disparar então aqui eu estou em TTL, aqui eu estou no modo master como vocês podem ver, quando a luzinha ficar vermelha, é que ele foi disparado. Então, tá aqui em modo manual, 1 128. Aqui na câmera, tô aqui com, em modo TTL, mas pode pôr em modo manual também, que não vai fazer diferença. E aí, como vocês podem ver, ó, ele tá disparando. Tá ligado? Na mesma hora, tudo certinho. E a velocidade também eu posso subir a mais do que 250 de velocidade e aí a potência tem que controlar exatamente aqui no flash por um bar 16 aqui para testar pra um 1. Funciona, acima de 250 e seja lá qual for a potência que você pôr no flash aqui, ele vai rolar de boa, tá ligado? Aí você tem os outros modos para você poder usar tipo o modo A, que tá aqui, que é um, cada flash é diferente, mas deve ser um tipo automático, não sei, é o ambiente, alguma coisa do tipo, o modo GN também. Só que aí que tá, esse modo automático e o modo GN, eu não sei se é tipo um TTL da vida E aí você consegue pôr mais 03, mais 05, mais 07, mais um. Você consegue dar umas cargas a mais que nem como se fosse no TTL e Então ele rola em todos os modos, né, no, no modo master E aí no modo on aqui Vamos ver só para confirmar Mesma coisa Manual, aqui um barra 64 Aqui tá, eu deixei no TTL mesmo E ele vai disparar normal o flash Como vocês podem ver Tá vendo? E aí você pode usar nos outros modos também Como RPT Também vai funcionar No modo TTL Vamos testar aqui só no modo TTL que tem algum problema entre o rádio flash aqui que ele não dispara, tá ligado? Ele não dispara o flash, fica só na tentativa. Aí eu não sei se tem que mudar aqui no grupo, tá ligado? Para o um modo dele. Em vez de TTL, põe no manual, aqui no, no, no transmissor e não funciona. Então no modo ON, modo simples do TTL ele não vai funcionar mesmo se você pôr no TTL no seu transmissor ou se você pôr também no modo manual no modo A agora vamos ver como funciona funciona também vou pôr mais 3 EV no modo GN também. Também pega de boa. E em cima e na velocidade acima de 250. Então, e o que eu reparei galera é que assim, então em todos os modos, aqui no modo ON, no modo normal do Flash, ele vai funcionar menos no modo TTL. Aqui eu tô no modo manual no flash. Modo TTL aqui no rádio. E aí que eu estou reparando é o seguinte, acima de 250 de velocidade, a foto fica dessa forma, é como se o flash não tivesse fazer muita diferença, mas ele está disparando, como vocês podem ver, ele está disparando, tá ligado? Mas ele só surge efeito e funciona efetivamente no 1 barra 250 de velocidade. Se você sobe acima de 250 de velocidade, você não tem mais o efeito do flash 100%, ele fica mais fraquinho, não sei porquê, mas é isso que está acontecendo. Então, em todos os modos, ele vai funcionar, mas vai funcionar melhor de 250 para baixo de velocidade, né? E no modo TTL, no modo normal, no flash aqui, ele não vai funcionar. Então, você tem que pôr modo manual ou algum outro tipo de modo automático, tipo o TTL da vida. E eu já pesquisei muito, estudei bastante sobre isso para saber se tinha alguma forma que, né, o meu objetivo de comprar o receptor era pra tentar controlar direto do seu transmissor não ter que ficar indo mexendo no seu flash toda vez, tá ligado? Eu não uso TTL, na real só uso em manual então, pra mim, era, é muito bom você ter a praticidade de ter que ficar mexendo aqui não ter que ficar indo em cada luz durante o um ensaio, na correria tá ligado? Então pra mim foi um pouco falho mas serviu para alguma coisa no caso que é você conseguir disparar ele com a força que você calcular aqui, tá ligado? você põe a força no seu flash, a potência que você quer em qualquer modo, menos no modo TTL e aí você é, deixa o seu rádio funcionar direto, pom, alinha com o seu grupo certo aqui e aqui no seu rádio transmissor você pode usar ele em TTL ou manual que ele vai funcionar da mesma forma é, não vai fazer diferença se está em TTL ou manual, por quê? Porque ele só vai servir como um, um disparo de sinal do transmissor para o receptor. E aí o que tiver então calculado aqui da sua potência que você pôs, você vai ter de iluminação na sua foto, beleza? E é isso aí galera, muito obrigado aí pela sua presença única. Se te ajudou de alguma forma essas informações, deixa aí seu joinha seus comentários lá embaixo se tiver alguma dúvida, alguma outra dica para passar e aproveita para compartilhar com outros fotógrafos que vão passar ou estão passando pela mesma situação, beleza? Então agora eu vou pôr dois flashes e um só pra gente fazer o teste aqui pra te mostrar